Tudo bom, pessoal? Terceiro vídeo que eu gravo hoje, na verdade esse aqui é final do dia. É, geralmente final do dia, 4 horas da tarde, onde eu tiro para ler, estudar, para pesquisar uma série de coisas. E hoje chegou o Visa Bulletin e a notícia não é das melhores. Pra então vamos lá, eu quero fazer só para vocês aqui um, um apanhado geral, porque eu já recebi diversas mensagens de diversas pessoas e, e o que mais me incomoda... Não é o fato das pessoas chegarem e virem me perguntar, porque geralmente quem vem me perguntar são clientes nossos. Então eu explico de uma forma bem tranquila. O que mais me incomoda é o fato de algumas pessoas fazerem vídeos sensacionalistas, tocando terror em cima dessa situação, dizendo que tem que ser protocolado o processo até o final do mês, porque mudou o mês, é, essas pessoas já não vão conseguir mais fazer ajustes de status. Bom, primeiro que não é assim que funciona. Confesso para vocês que estava todo mundo na expectativa de que a USIS fosse... O Priority Date já estava para EB2 especificamente. Estou falando de Priority Date para EB2, tá? Ou Action Date, quando, como muitas pessoas imaginam e falam. É, ele já estava até... Como é que funcionou? Os processos que foram protocolados até dia 1 de dezembro de 2022 teriam como Priority Date... É, aquela aquela data tá teria como current a partir dali as pessoas teriam é, um mês de hold eu até gravei vídeo explicando isso e esse mês acabou ficando em, em novembro de 2022 é, até agora até hoje especificamente porque hoje saiu um novo boletim e eles voltaram mais para trás ao invés de andar para frente então eles colocaram o priority date em julho de 2022 ou seja quem protocolar processos agora, é, vai ter como priority date o mês de julho de 2022, aí vai para agosto de 2022, setembro de 2022, outubro 2022 e assim sucessivamente. Então hoje nós estamos em março, nós temos janeiro, fevereiro, março, né, então temos três meses desse ano, mais seis meses do mês passado, Eles do ano passado, então quer dizer, eles estão com um hold de nove meses aí com relação ao priority date se você protocolar o seu processo hoje seu processo vai andar normalmente se você protocolar o seu eb2 ele vai andar normalmente porém se você quiser fazer um ajuste de status nesse eb2 hoje você teria que esperar o priority date que está com nove meses de hold tá não são mais é, quatro meses como estava até agora Eles praticamente dobraram o tempo do hold agora em razão de inúmeros processos de EB2, em razão de inúmeros processos sem pé nem cabeça que a gente tem visto aí, a gente tem falado demais sobre isso aí, principalmente processos que são aplicados sem qualquer tipo de estrutura estão sendo colocados aí no mercado e a gente vê aí um, um aumento absurdo de RFS que a gente tem visto e um aumento absurdo de é, pessoas protocolando, então quer dizer, esse hold ele tende a aumentar. Uh, eu não vejo isso de uma forma negativa, porque para quem está no Brasil e está protocolando o processo no Brasil, isso não vai fazer a menor diferença, não muda nada no processo dele, absolutamente nada, porque o processo demora aí mais ou menos um ano a gente tem visto aqui alguns casos são aprovados em 40 dias e aqui dentro do escritório acontece mas são raros tá não imagina que todo mundo é aprovado em 40 dias nós temos muitos casos aprovados em três a seis meses a gente tem visto bastante isso mas a média aí da grande maioria é um ano então um processo desse demorando aí um ano se você fosse fazer um ajuste de status você faria no nono mês né teoricamente no nono mês aí então não, não muda absolutamente nada Pessoas que já têm, essa é uma pergunta que chegou bastante para mim, pessoas que já têm processos protocolados antes do dia 1 de dezembro é, precisam esperar esse, esse mesmo hold, né, ou ser esse mesmo priority date? Não, essas pessoas, quando tem processos protocolados naquela época, já tem aí, já estão correntes, né, os processos já estão correndo, inclusive. Então não muda nada para essas pessoas, só vai mudar realmente para os processos que foram protocolados depois do dia 1 de dezembro de 2022, certo? Espero ter trazido para vocês aqui um pouquinho de, de alívio. Muitas pessoas aí desesperadas, porque tem gente falando, não sei quem é, mas alguém fez vídeo dizendo que se protocolar processo até o dia 30 de, de março agora, é, as pessoas vão pegar o, o, a data antiga, não sei de onde tirar essa informação, isso não existe. Até porque hoje é dia 22, é, não, não dá para você montar um processo de EB2 em oito dias, é impossível, tá? É impossível. Você não consegue traduzir, fazer toda a documentação, montar um processo, estruturar o um processo é, em oito dias, é insano isso, isso não existe. Não, não, não caiam nisso porque isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, o Priority Date voltaria de qualquer jeito a... Julho de 2022, porque é protocolo posterior a 1 de dezembro de 2022. Então, não faria a menor diferença para você. Não entre nesse desespero, não entre nessa situação. Se você já está em processo, se você estava esperando aí de repente um priority date, é, o processo foi protocolado depois de 1 de janeiro, seu advogado vai te instruir, vai saber o melhor caminho, vai saber te orientar qual é a melhor situação para o seu caso específico. Então não se preocupa porque tem o N possibilidade para resolver essa questão e ajustar para você. Então, fiquem tranquilos que as coisas com certeza absoluta vão se ajustar. Converse com o seu advogado. Não fique perguntando para amigo do amigo do amigo do amigo, porque não vai resolver nada no seu caso. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.